Agora estou ainda no Roni, num outro ponto, um pouco mais abaixo, mas não menos bonito. Só que aqui, olha a corrente, é muito forte agora. Talvez por causa do horário, mas tem muito, muito, uma corrente muito forte que passa em cima dessa ponte. Ai dá um pouquinho de medo só de olhar. Imagine o Pierre vai passar por aqui nadando. A outra margem do rio do Rony é bem linda. O Rony conta um pouco a história da Europa. Muitas coisas aconteceram aqui. Na Segunda Guerra Mundial, as pontes foram destruídas. E está um entardecer lindo hoje. Bem lindo. Vou mostrar um pouquinho para vocês o outro lado da rua. Os prédios antigos. Praças. E o pessoal voltando para casa, engarrafamento, como toda cidade grande.